Eu sou a professora Sônia Sacramento e hoje eu estou aqui com você para falar um pouco sobre a liderança autêntica. Você sabe o que é a liderança autêntica? Pois é, a gente ouve falar de vários tipos de lideranças, né? são os estilos de liderança. Nós temos os estilos de liderança, o democrático, o, o estilo de liderança liberal nós temos o participativo, enfim, na, na publica, nas publicações a respeito de liderança, são vários os estilos. A liderança autêntica, ela vem esse conceito vem simplesmente para potencializar esses outros estilos. É um tipo de liderança que o líder ele cultiva por meio da confiança, por meio do relacionamento com o seu liderado. É algo que se conquista e que se constrói né? entre, é uma construção entre líder e liderado. Então, essa, essa liderança é, é, autêntica ela tem, ela faz sentido quando você já define, já definiu o seu estilo de liderança. E aí você potencializa sendo autêntico, mantendo um relacionamento é, de confiança com os seus liderados. E aí, como é que a gente desenvolve? Como eu falei, é uma construção, é algo que você vai, dia a dia, construindo com a equipe. Né? Primeiro, você conhece sua equipe, conhece cada membro da sua equipe, sabe como cada um deles é, dá respostas, né? mediante as, a determinadas situações, e você vai construindo. E essa construção, como ela ocorre? Tendo sintonia entre aquilo que você fala com suas atitudes no dia a dia, no exercício da liderança. Né? Então, aquilo que você fala, aquilo que você prega, tem que ter, é, é, a, tem que ter a ver, né? tem que estar em sintonia, tem que ter conexão, com suas atitudes. Então, não adianta falar né, determinadas... É, se comprometer com determinadas situações e não cumprir. Isso não constrói a autenticidade, muito pelo contrário. Né? Destrói até mesmo a, a, a uma imagem que você esteja já é, construindo junto à sua equipe. Então, é um, um trabalho lento, é um trabalho que a gente faz... É, diariamente, e lembrando sempre que a liderança, gente, houve uma época que se falava em liderança como algo nato, né? um talento, quem nasceu líder é líder e tal. Não, não é bem assim. Nós podemos desenvolver a liderança, existem técnicas